eu quero compartilhar com você quais foram as estratégias que eu tive, quais foram as estratégias que eu tomei para sair de um salário pequeno, um baixo salário, às vezes até ganhando muito pouco, conseguir juntar dinheiro e conseguir fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e começar a ter rendimentos bons. Eu... Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães. Mais uma vez com você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui na minha casa e hoje é domingo, o sol lá fora está estourando de bonito, são mais ou menos sete e meia da manhã e é um período que eu sempre, poxa, sento aqui aos domingos bem de manhãzinho cedo para pensar nos assuntos que passaram da semana, sobre os comentários que vocês mandam e sobre o que eu vou escrever para o vídeo da semana que vai, que vai entrar para compartilhar e ajudar as pessoas, e eu vi que o vídeo que eu criei falando sobre como você pode comprar um imóvel com mil reais, teve muitos comentários positivos de pessoas que começaram a acreditar que é possível é, comprar o um imóvel, isso me deixou muito, mas muito, muito motivado em compartilhar, na verdade, informações do meu passo a passo porque eu já estive aí desse lado eu já estive aí ganhando muito pouco, eu já estive aí é, endividado e já tive objetivos que não conseguiam ser alcançados. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você quais foram as estratégias que eu tive, quais foram as estratégias que eu tomei para sair de um salário pequeno, um baixo salário, às vezes até ganhando muito pouco conseguir juntar dinheiro e conseguir fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e começar a ter rendimentos bons. Eu não estou rico, eu sou uma pessoa muito feliz, muito bem sucedida com aquilo que eu venho desempenhando, trabalhando e tenho meus rendimentos passivos, os meus rendimentos do meu próprio trabalho, Sou o corretor de imóveis, como eu sempre falo aqui pra vocês, por isso que eu quero revelar pra você a minha outra face do empreendedorismo, quando eu digo pra vocês que eu sou empreendedor e eu ajudo pessoas a conquistar os seus objetivos. Vamos lá então, gente. Tô aqui com o meu cafezinho. É, eu, sei, eu, te, eu criei das, todas as estratégias que eu, que eu tomei pra minha mudança é, de vida. É, sete foram principais, essas sete foram principais que eu pude estudar ver vídeos compartilhamento de experiência de pessoas que estavam passando pelas mesmas situações do que eu e eu separei essas sete estratégias aqui que eu quero revelar para você quais são tá e preste muita atenção porque essas sete estratégias ela não é uma receita de bolo onde você vai fazer isso aquilo e aquilo e você vai começar a ter um dinheiro no final já do mês essas estratégias te ajudam a você, como eu falei naquele vídeo lá, a mudar, a primeira coisa é mudar o teu pensamento, a tua mente, porque às vezes nós trabalhamos numa empresa e passamos muito tempo trabalhando para uma empresa ou para uma pessoa, sem às vezes a gente gostar daquilo que a gente está fazendo. Mas como aquilo nos sustenta, então a gente acaba ficando sempre naquela mesma, passa dias e entra dias, e a gente passa anos e entra anos você passa a tua vida inteira se aposenta e você não conquistou nada porque você não teve um caminho você não teve um norte e se você está hoje aqui se você está endividado se você ganha muito pouco saiba que você pode sim conquistar os seus objetivos então é justamente aqui que eu quero mostrar as minhas estratégias para fazer com que você é, comece a juntar e comece a ter dinheiro independente de quanto você ganha se você ganha 600, se você ganha 700, você ganha 1.000, se você ganha 1.500, você ganha 1.800, 2.000, não importa. Se você pegar essas estratégias e começar a aplicar, você vai ver que os seus resultados vão realmente é, se surpreender. Você, os seus resultados, quando eu falo, você vai se surpreender. Então vamos lá, o primeiro, o bi, a primeira estratégia que eu, que eu tomei e que você precisa tomar, isso é uma experiência minha, tá bom? Eu tô compartilhando isso com vocês. é ter um objetivo muito claro, um, um objetivo alcançável. Por exemplo, não adianta você fazer uma meta assim, ah, eu quero ir planeta solar, quero viajar no planeta solar. É uma meta que você não vai alcançar, é uma meta que vai te frustrar. É um meta não, né? O objetivo. Existe uma diferença entre meta e objetivo aqui. O objetivo é onde você quer alcançar. E as metas é o passo a passo que você vai ter, para poder chegar até o teu objetivo, tá? Então, eu já vou explicar isso aqui. Então, a primeira estratégia que você precisa ter é o quê? Você vai comprar uma casa. Isso é uma meta é alcançável. É possível. Vocês viram no último vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar passando aqui em cima um card certinho para que você possa assistir e você vai ver que com mil reais você consegue sim comprar um imóvel. O que você precisa ter são as suas... É, seguir aqueles passos e que você aquela receita que realmente você vai alcançar aquele objetivo, tá? Mas aqui eu quero fazer você mudar um pouquinho a sua mente. Então a primeira coisa é você ter o seu objetivo muito claro, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui para muitas pessoas que estão me assistindo. Quem aqui no vídeo já conquistou algo que, poxa, sonhou, planejou, se esforçou e chegou lá naquele objetivo. Às vezes pode ser uma coisa simples, pode ser um celular melhor, você juntou dinheiro, é um, foi uma meta que você colocou um objetivo, você começou a guardar dinheiro e alcançou. A sensação não é prazerosa quando você alcança isso? Não é gostoso? Cara, é muito bom você chegar no seu objetivo. E a segunda, o meu segunda estratégia é justamente colocar na minha mente que para eu chegar no meu objetivo, eu vou ter muitos problemas e dores para poder chegar até lá, né? É, quando você, quando você tem um objetivo forte, você não vai alcançar ele de uma vez por outra, de uma vez para outra, né? De uma semana para outra, de um dia para outro. Pode até ser que sim. Né? Mas você passa por dificuldades e eu passei por muitas dificuldades é, para alcançar alguns objetivos que eu tive e outros eu ainda tenho é, esses objetivos, mas eu sei que eu estou passando e vou passar ainda por muita dor. Então eu, eu criei uma relação, eu aprendi na verdade isso lá em São Paulo quando eu trabalhei com vendas, que é uma relação entre dor e prazer. Se você perguntar para uma mãe qual que é a sensação dela pegar um filho recém-nascido no colo, você não vai ver nenhuma mãe desesperada por isso. Ela vai estar tá desesperada assim por alegria. Poxa, meu filho tá aqui. Mas antes ela passou por muita dor. Dor da gravidez, a dor do parto, várias outras dores, né? Mas o prazer é muito grande. Então, essa relação eu tenho. Eu sei que tudo aquilo que eu vou alcançar, eu vou ter muitos problemas e muitas dores eu vou passar. Então, essa é a segunda estratégia que eu criei, que eu sabia que ia acontecer para que eu pudesse alcançar esses objetivos. Bom, a outra estratégia é muito simples também, eu disse até no outro vídeo que eu acabei criando para mim. Eu peguei tudo que eu ganhava durante o mês e dividi pelo período de tempo que eu trabalhava. Então, eu tive lá uma hora, né, um valor de hora, é do meu dos meus rendimentos se você ganha lá milão você trabalha 44 horas de vida que você vai ter o valor de hora quando você faz isso você começa a perceber se reeducar de tudo aquilo que que você vai gastar o que acontecia comigo quanto tempo você vai precisar trabalhar para alcançar aquele aquele objetivo esse esse passo é muito importante para você começar a dar valor eu sempre falo que às vezes quando eu dava dinheiro pro meu filho comprar alguma coisa, ele vai lá, gastava tudo, eu falava, poxa rapaz, economiza tal, faz isso, e ele ia lá, gastava, eu falava, não pai, tem que gastar, eu tenho que fazer isso. Antes de eu falar aqui qual é a minha quarta estratégia para você conseguir juntar dinheiro mesmo ganhando pouco. Eu vou pedir para você, tá já gostando desse vídeo, clique aqui embaixo em gostei do vídeo, dá um like aí para mim para que esse vídeo possa ser compartilhado com o maior número de pessoas e clique aqui embaixo em se inscrever no canal para que você possa... E acione o sininho, é muito importante para que quando eu postar vídeos novos aqui, você possa também receber uma notificação e não perder os vídeos que eu vou estar postando e claro, você dessa forma vai estar me ajudando, me motivando ainda mais a criar conteúdos como esses aqui para o canal para ajudar outras pessoas se você analisar todos os vídeos que existem aqui no, no, no youtube planejamento financeiro educação financeira tudo todos eles vão falar o que para você e essa foi a minha quarta estratégia depois de eu saber qual foi quanto que eu ganhava por mês é, quantas horas eu trabalhava para ganhar para mês Ter as minhas metas muito bem claras na minha mente Saber que eu vou passar por problemas o meu, A minha quarta estratégia era anotar tudo Tudo, tudo, tudo que eu gastava Não é ser mesquinho, não é isso É, é o que eu quero mostrar para você Que essas estratégias, elas me ajudaram né Além de, de ter uma noção palpável Daquilo que eu estava do que eu estava do que o objetivo que eu queria então quando você começa a anotar na planilha todos os seus custos uma planilha simples duas colunas né, é, né? você vai colocar o que você gasta e o que você recebe no início do mês o que você recebe e o que você gasta almoçou na rua 30 reais almoço 30 reais comprou um café no meio da tarde 5 reais 5 reais isso você vai fazer por semana você vai fazer por semana todos os seus cursos. Você vai ver quanto você realmente está gastando e quanto realmente você ganha. E aí parte para a minha quinta estratégia, que era reavaliar semanalmente o que eu podia economizar. Por exemplo, eu poderia não comer no almoço lá fora, ou eu poderia reduzir de 30 para 15, ou eu poderia levar o um almoço para o trabalho um lanche tomar o café da empresa não sair com os amigos para que eu não precisasse gastar cinco reais com o café mais três reais quatro reais cinco reais com um salgadinho você começa a se reavaliar e você vai ver que com essas estratégias e com a tua meta clara ali, que é você comprar um, um, um drone, por exemplo, pra mim foi comprar um drone, eu comprei um drone, uma meta, foi um objetivo que eu já estava há 4, 5 meses planejando para criar conteúdos legais para você, e minha meta foi comprar um drone. Então eu tive que economizar, de certa forma, várias criei várias estratégias para eu poder comprar. É bom a gente mostrar a nossa experiência de como fazer e mostrar também os nossos resultados, de que nós alcançamos. Então, se reeducar financeiramente criando a planilha, você vai passar para um novo, uma nova estratégia, que é reavaliar todos os seus, os, seus, os seus custos em relação aos seus ganhos. Muito importante, anota aí. Não desista, isso mesmo, não desista. Como eu falei aqui, acho que no início desse vídeo, nós temos o pensamento, às vezes, de colocar um objetivo e muito, muito motivante. Geralmente a gente faz isso no início do ano, né? Ah, meu objetivo é emagrecer, meu objetivo é trocar de carro, meu objetivo é, é, é comprar um apartamento, é viajar e é fazer. Aí eu te pergunto, qual é o objetivo que você alcançou neste ano? Nós tivemos aí um problema de crise, estamos passando por uma crise do coronavírus. Me escreve aqui embaixo, você conseguiu alcançar os seus objetivos traçados de 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro? Então escreve aqui embaixo para mim, Guimarães, alcancei, Guimarães não, alcancei, Guimarães tem outros objetivos, preciso. Escreve para mim, eu quero ver a sua participação. Então, quando você tenha isso em mente, não desistir, porque o seu resultado ele está à frente, está na curva, você precisa chegar até lá. Lembra lá daquela terceira é, ou segunda estratégia que eu tive, que é saber que eu vou ter dor antes de ter o prazer? Então, aqui, nessa penúltima é, estratégia que eu quero passar para você, é você não desistir. Os problemas virão, sim, mas o teu objetivo tem que estar forte. Coloca o teu objetivo sempre, bota um despertador no um telefone de manhã quando você acorda, com o teu objetivo, escreve na, na, no teu espelho do, do, do quarto, não sei, o teu objetivo precisa estar muito claro para você não desistir dele. E qual é a sétima estratégia e eu acho a mais importante de todas elas para que você pode, possa juntar dinheiro independente de quanto que você ganha? Você anota aí. faça o seu dinheiro trabalhar para você. Eu vou deixar o um link aqui embaixo nesse vídeo para que você possa clicar e receber um passo a passo, uma, uma estratégia simples, ali, um, um, uma receita de bolo. do Como você pode é, pegar esse dinheiro que você já está economizando durante a semana, durante o mês e aplicar para fazer ele render ainda mais para você. Quer receber esse ebook? Clica aqui embaixo, envia aqui o seu melhor e-mail, coloque aqui o seu nome. Eu vou estar respondendo e encaminhando para você aí no seu e-mail uma forma simples para poder te ajudar melhor e diretamente. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e vejo você nos próximos vídeos.